Estaremos fora do ar por alguns instantes para a troca de transmissores. Voltamos em seguida com nossa programação normal. E aí, pessoal, tudo bem? Estou aparecendo aqui de novo para falar para vocês que o nosso canal sofreu uma interrupção durante algum tempo é, devido a uma série de motivos, mas principalmente porque... É, eu tinha uma série de atividades que estavam acontecendo agora no começo do mês de maio, que estavam é, previstas, mas eu achava que ia dar conta também de, de alimentar o canal e não foi bem assim. E ao mesmo tempo também tive alguns convites que foram feitos e que não aconteceram e que não achavam as pessoas e tudo, tudo tudo isso gerou uma interrupção durante algum tempo do canal mas eu quero dizer para vocês que a gente já está de volta com toda a força e já aproveitar para vocês para é, aproveitar para dizer para vocês que é, esse projeto de extensão que foi começou em 2020 no, no Secult, Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da UFRB, onde eu trabalho, ainda continua e está firme. Né? Então, eu quero novamente lembrar para vocês que a gente continua tendo Prosa Poética, Quinta tá Assim, Quinta tá Não, sempre às 15 horas. Por acaso, nessa semana que eu estou gravando isso aqui, não vai ter, mas vai continuar existindo. Né? As estudos da performance sempre sexta assim, sempre sexta não, às 16 horas, e alternando com sonho e movimento sempre às 13h30 e que, uma vez por mês, a gente tem o tem Não tem acontecido, mas vai voltar no próximo... É, próximamente. E eu queria também aproveitar e dizer para vocês que uma coisa que a gente fez aqui tempos atrás, em 2020, 2021, que funcionou muito bem, que é a história do rock através de cinema. A gente vai retomar isso com, comigo e com a professora Francisca Marques, com a qual estou dando curso agora aqui, no Secult da UFRB, no curso de Ciência e, e Música Popular Brasileira, a gente está dando um curso junto, uma optativa sobre história do rock no Brasil. Então, a gente resolveu também fazer uma série, vamos fazer uma série de programas, acho que quatro ou cinco programas, é, baseados em filmes, ou sobre rock brasileiro, ou que façam menção ao rock no Brasil de alguma maneira. Isso a gente vai divulgar em breve, mas com tudo isso eu estou querendo dizer que a gente permanece firme, está aqui firme e só foi uma pequena interrupção e a gente já está retornando, então aguardo vocês aqui nas próximas atrações, nos dias que já mencionei aqui, um abraço e obrigado a todos e todos